Olá, boa noite. Eu vou aproveitar aqui hoje para falar para você um pouquinho é, sobre o, alguns segredos do uso dos probióticos no tratamento da gastrite. Hoje eu coloquei um, um artigo aí na, na página do Facebook, né? não sei se você já leu. Então estou aproveitando agora para tirar algumas dúvidas é, que normalmente as pessoas têm em relação a esse assunto aqui. Que é o uso de probióticos. né Então, o que, que são probióticos? É, probióticos são aqueles micro-organismos vivos que eles é, trazem benefícios para a saúde do seu hospedeiro. Né? Então, são as chamadas é, bactérias do bem. A gente possui no nosso corpo cerca de 10 trilhões de bactérias. Na verdade, é, nós temos mais bactérias do que células no nosso corpo. Então, Existe uma importância muito grande é, nessa quantidade de bactérias, é, na qualidade dessas bactérias. Né? Então, como o nosso intestino ele, ele apresenta uma grandíssima quantidade de bactérias, se você possui bactérias ruins, isso vai comprometer a sua saúde, certo? Agora se você possui é, a maioria bactérias é, boas, bactérias do bem. Isso aí vai trazer benefícios para a sua saúde. Então, é, quem estiver me ouvindo aí, pessoal, é, fala aí se vocês estão me ouvindo bem, né? Dá uma boa noite aí para eu saber se vocês estão é, me entendendo, se estão me ouvindo. Tá, eu aproveito aí, eu, eu, eu leio o nome de vocês também para ver quem está que acompanhando aqui comigo. E se você tiver qualquer dúvida sobre é, esse assunto de probiótico, você pode ir escrevendo aí nos comentários que eu vou estar tá respondendo... É, durante essa, esse nosso encontro ao vivo aqui né então assim por que, que é interessante é, o uso de probióticos para quem sofre de gastrite bom os probióticos eles têm várias propriedades é, que vão auxiliar aí no tratamento da gastrite então a primeira é que eles são bactérias que combatem a bactéria pylori*, né então é uma forma de tratamento é, para combater a bactéria pylori sem o uso de antibióticos. Então existem é, alguns artigos científicos que comprovam aí essa ação do, do, de diversos tipos de probióticos, né, essa ação anti-Gapylori. Na verdade, assim, a, as bactérias é, do bem elas funcionam como se fosse um, um, um exército né, que vai combater as bactérias ruins do corpo. Elas acabam competindo por espaço no, no nosso organismo, e também é, por alimento então elas acabam é, excluindo aí essas bactérias ruins além disso é, os probióticos eles possuem propriedades é, gastroprotetoras eles ajudam a recuperar as mucosas então isso é uma outra forma para quem sofre de gastrite por exemplo é, se foi é, devido ao, ao a infec infecção pela h. pylori você precisa fazer duas coisas, né? você precisa primeiro eliminar a bactéria H. pylori e segundo você precisa depois recuperar aquela lesão que aconteceu no seu estômago. Né? Então essas bactérias elas vão ajudar também nessa recuperação da mucosa que já foi agredida. Então além de eliminar o, o, a bactéria ruim, elas ajudam a uma, ter uma recuperação mais rápida. Além disso, eh, os probióticos trazem ainda outros benefícios para a sua saúde. Então, eh, os probióticos ajudam também a preservar a saúde do seu intestino. Né? Então, eh, ajudam aí a evitar doenças intestinais como a diarreia eh, infantil e também aquela diarreia quando você usa medicamentos, principalmente antibióticos. Né? Então, se você tiver que usar antibióticos, essa é uma ótima dica. Quando você usa antibióticos, o que, que acontece com o seu corpo? Os antibióticos, eles, eles normalmente são utilizados para matar alguma bactéria ruim né? que está que infestando o seu corpo. Só que o antibiótico, ele, ele não é seletivo, né? ele não consegue ir lá e atacar somente aquela bactéria ruim. O que acaba acontecendo é que ele dá uma limpa geral em todas as bactérias aí, é, que estão no seu organismo, inclusive as bactérias boas. Então, é, tanto durante como após o uso de antibiótico, é muito importante como estratégia você utilizar os probióticos, que é para garantir o quê? Para garantir que depois de eliminar aquelas bactérias ruins, as bactérias boas que vão é, voltar ali no seu organismo. Né? Senão pode acontecer de você ser.. É, você acabar ingerindo aí alguma bactéria ruim e isso aí acabar prejudicando você. Né? depois você está sem as bactérias boas para fazer aquela competição, e aí após o uso do antibiótico, você tem uma melhora, e logo em seguida você acaba tendo um, uma piora aí no seu quadro. Então o uso de, de probióticos aí, ele pode auxiliar nesse sentido. Né? Ele vai evitar diarreias, vai evitar infecções intestinais. Além, além do que, os probióticos, já foi comprovado, eles têm uma forte atuação no seu sistema imunológico. Então o... As bactérias do intestino eh, estão diretamente relacionadas com a defesa do seu organismo. Então, elas estimulam aí eh, o seu sistema imunológico. Bom, a Rosângela Patrícia está tá perguntando aqui: tenho gastrite crônica, eh, o que devo tomar? Bom, então, eh, Rosângela, nós estamos falando hoje aqui dos probióticos, né? Para gastrite crônica, o uso de probióticos é, é recomendado, sim. Ele, ele vai trazer benefícios aí no seu caso. Aqui o Frederico Paranhos está perguntando, né? Tratei bactéria por duas vezes este ano. Estive melhor por uns dois meses, mas tive recaídas. Tenho tomando kefir todos os dias, mas não apresento melhora. Estou fazendo uso errado? Kefir de leite. Deixa eu ver aqui que ele escreveu mais. Kefir de leite é mais indicado para gastrite ou de água? Então, Frederico, o kefir o de leite ele pode ser utilizado sim, desde que você não tenha nenhuma intolerância a a lactose, né? apesar que a bactéria ela consome toda a lactose do leite. É, o que acontece? Então, quando a pessoa sofre de algum problema, aqui, igual no seu caso, aqui Frederico, você está dizendo aqui que você está tomando não vem apresentando melhora. Eu acredito que o seu quadro deve ser o que? Gastrite, refluxo... É, essas estratégias, elas vão trazer benefícios, mas muitas vezes você tem que usar mais de uma estratégia, tá? Então hoje eu estou comentando aqui com vocês dos probióticos vão ter algumas pessoas que só de usar os probióticos já vão sentir melhora nesse caso é quando a falta de probióticos era o principal problema daquela pessoa mas em outras cada pessoa tem uma causa ali que está atingindo provocando aquela gastrite ou refluxo né então assim as estratégias naturais elas vão sendo usadas em conjunto. Né? Então, no, no método da deusazia, né, que é o meu curso online, o que, que eu faço? Eu normalmente é, tenho uma sequência. Né? Então, são quatro semanas e eu vou explicando cada semana que estratégia você vai utilizando. Então, você vai utilizando uma estratégia, depois você utiliza outra estratégia. E, e aí, o que acontece? Ao longo dessas quatro semanas, você praticamente está combatendo aí todas as causas é, do refluxo. Então, dessa forma, o resultado é muito melhor. Então, algumas pessoas perguntam assim, ah, eu estou utilizando o probiótico e não tive a melhora. O que, que eu estou fazendo de errado? Às vezes, não é exatamente o que você está fazendo de errado. É, às vezes, é que você precisa, não apenas probiótico, você precisa também de algumas outras é, medidas. Por exemplo, você já fez o teste de acidez, né? Para verificar como é que está a acidez do estômago. Você precisa fazer a regularização. Né, também tem algumas dicas aí em relação à dieta, né? mas que é, não são agora aqui o, o assunto desse nosso vídeo. Né? Nós estamos aqui no foco hoje do, dos probióticos. Se você quiser é, utilizar estratégias é, combinadas, assim, passo a passo, eu recomendo aí que você conheça o, o método Adeusazia, né? que é o meu curso online, que eu explico ali todas as estratégias, é, como que deve ter, ser utilizado e qual a sequência, a melhor sequência né? para que você tenha é, bons resultados aí no seu tratamento. É, vamos ver aqui o que mais. Bom, então, é, quais são os tipos de, de probióticos né, que existem? Então, existem aqueles probióticos que você pode estar tá comprando é, na farmácia, né, que são aqueles probióticos em cápsulas. E existem também é, aqueles probióticos industrializados que você compra no supermercado, né, normalmente na forma de iogurte ou iacute. O problema dos probióticos industrializados é que é o seguinte, a maioria dos iogurtes, por exemplo, eles são pasteurizados depois de pronto. Então, ou seja, acaba matando todas as bactérias que fermentaram aquele iogurte. Então, se você quiser comprar um, um probiótico industrializado para utilizar ele como probiótico mesmo, você tem que ter certeza que no rótulo está escrito ali que contém é, probióticos vivos. Né? Um bom exemplo aí é o Yakult. Né? Então, o Yakult é um que eu eu recomendo aí que você pode estar utilizando né? o Iacute de preferência que ele Iacut 40 que ele tem uma quantidade maior de probióticos né? por dose né os probióticos de farmácia eles tem ali a eles são desidratados né então você toma e normalmente tem é, um tipo de probiótico um ou dois né? em alguns casos é, até três ou cinco aqui a página do kefir, tá vendo aqui? Boa noite aí, acho que é a Vanessa R, né? Então, para quem estiver procurando, pessoal, Kefir, é, entre em contato aí com essa página, é a Kefir Filme Joque né? Ela mandou aí um, um oizinho aqui pra gente que se alguém tiver precisando de, de probiótico de kefir, eu recomendo aí fortemente é, procurar a página aí do kefir BR. É, então, voltando aqui ao assunto, né? O, o, os probióticos de farmácia eles normalmente eles têm uma dosagem é, só que é uma dosagem bem menor e você vai ver que sai um custo muito maior do que você utilizar, por exemplo, os probióticos caseiros, né? Então eu ainda é, recomendo aí como estratégia natural é, a forma mais eficiente é você utilizar um probiótico caseiro né? e entre os probióticos caseiros existem é, alguns tipos, né? Então o primeiro é o kefir para quem não conhece, o kefir, eles são, eles são uns grãos, né? É, não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar aqui a tela do meu computador. Então, esse aqui é o um exemplo. Aqui são os grãos do kefir de leite. Esse kefir de leite, para você ter ideia, ele normalmente ele contém aí de 35 a 50 tipos diferentes de, de probióticos, né? É aquele que você vai comprar na farmácia vai ter no máximo, normalmente é um só, né? alguns são combinados, aí no máximo uns três tipos diferentes de probióticos. Então, ou seja, você vai estar dando um, um espectro muito maior de bactérias é, para o seu organismo, você tomando um Kefir, então é um alimento muito mais completo. Além da variedade, a quantidade que você vai, vai ter ali vai ser maior, né? porque o que acontece? Quando você consome os probióticos, existe um... um uma questão é, na, na eficiência da dosagem também, né? Porque alguns probióticos acabam morrendo no seu estômago. Então se você tomar, por exemplo, probiótico é, junto com a comida, é, você, então quando você come o, o, o seu estômago está produzindo ali, o suco gástrico e diversas enzimas digestivas que é para digerir o alimento. Se você tomou o probiótico junto com a comida, tem uma grande chance de que você vai acabar matando os probióticos. Né? Então o ideal é você tomar. O probiótico separadamente no intervalo entre as refeições, que é para ter uma chance maior do, do, do, do probiótico passar pelo seu estômago e chegar vivo até o seu intestino. Né? Se ele for junto com o alimento a chance dele sobreviver é, acaba sendo bem menor. Tá? Então esse é outro cuidado. Quando você toma aquele de farmácia, né, como a quantidade é pequena, existem alguns que têm é, umas cápsulas que são chamadas gastroresistentes, né? então elas são feitas para sobreviver aí elas elas não se dissolvem com ácido do estômago e só se dissolvem depois ali que ela entra em um conteúdo mais alcalino e aí as bactérias são liberadas e são vivas ainda. Mas são poucos os, os probióticos que têm esse tipo de cápsula. A maioria vocês vão ver que a cápsula normal ela se abre no estômago. Como a quantidade é pequena, muitas vezes se você tomar isso junto com a refeição você vai acabar não recebendo quase nenhum probiótico vivo aí no seu intestino. Então uma ótima opção é o kefir, kefir de, de leite, né? Aí muita gente pergunta do leite, né? Porque agora o leite ele tá. É, tem muita gente que está que evitando leite, porque realmente ele não é um bom alimento para se tomar puro. Mas então tem algumas ressalvas aqui para fazer que é o seguinte, se você vai utilizar o kefir de leite. É, primeiro, você saiba que o kefir fermentado, né, o leite fermentado com kefir, ele é um alimento totalmente diferente do leite normal. Né, porque o, o kefir ele vai digerir as proteínas e os açúcares do leite. Ele vai é, produzir vitaminas, proteínas. Né, então, a, as proteínas são quebradas em aminoácidos. E a, o açúcar do leite ele é quebrado também. Então, praticamente, ele elimina a lactose, né, para quem é intolerante à lactose. Existem muitas pessoas que, apesar de ser intolerante à lactose, toleram o consumo do queijo de leite. Tá? Mas isso aí é ideal você fazer acompanhado com um nutricionista para não ter nenhum problema se você é intolerante. E... Mas se é para utilizar é, como um, um alimento né, que você está tomando aí como praticamente um remédio natural, por que não comprar um leite de melhor qualidade? Né? Então eu normalmente eu, eu compro um leite que é, chama-se leitíssimo. É né? um leite produzido com é, vacas que são criadas no pasto, né? então a qualidade do, do leite é muito maior. Ele é engarrafado diretamente na fazenda, então você vai ter um alimento mais rico ainda. Além do que, o kefir de leite, caso você não queira consumir leite de, de, de jeito nenhum, você pode estar tá utilizando ele com leite de coco ou com leite de, de amêndoas né? ou, ou, alguns outros tipos de leite vegetal, que ele também funciona. Um outro tipo de probiótico caseiro é o kombucha. Né? O kombucha ele, ele parece um disquinho, né? ele chama scoob, né? uma matriz do kombucha. Então você coloca aquilo no chá adoçado e ele fermenta o chá e você toma depois também um alimento, um excelente é, probiótico. A Isabel Peluís está falando, toda vez que toma o leite ataca a gastrite. Por quê? É, você tem que precisar verificar se por acaso você não tem algum problema de intolerância aí à lactose ou algum componente do leite eu não eu não recomendo é, o consumo do leite principalmente para adultos né do leite puro tá eu só recomendo leite se for tomar principalmente quem sofre de gastrite refluxo é apenas leite fermentado você toma leite puro e não sente nenhum problema fica a seu critério, mas se você está dizendo aí que você já toma leite e ataca gastrite, eu recomendo que você é, evite o consumo do leite. É... Então o Tava falando aqui do kombucha, né? Então kombucha é outro tipo de, de probiótico que você pode estar tá preparando em casa. É, existem ainda outros tipos de, de, de iogurtes caseiros, né, Que você consegue encontrar. Aí, então é, na página QFBR, é lá você encontra é, o Caspian e o Filme Joke né? são outros tipos de probióticos, também de excelente, excelente qualidade é, e é basicamente isso pessoal então, é, o que, que acontece o uso de probióticos em resumo, o uso de probióticos ele vai ajudar a combater bactérias ruins né? no caso específico da gastrite, ele vai ajudar a combater a bactéria a H. pylori ele vai ajudar você a recuperar as mucosas é, do seu organismo. Então, se você sofre de esofagite, se você sofre de gastrite, você tem uma lesão na sua mucosa, os probióticos vão ajudar nessa recuperação. É, é, além disso, os probióticos são excelentes para a saúde do seu intestino. Então, quer dizer, é, vai ter uma melhora grande na sua digestão e na absorção de nutrientes. Eles vão ajudar a proteger o seu sistema imunológico, né? porque o, o, essas bactérias do intestino têm uma função importante aí, é, para desenvolver o seu sistema imunológico. E você pode escolher o tipo de probiótico da sua preferência. Tá? Então, algumas pessoas preferem é, os probióticos de farmácia, né? eu já fiz aqui algumas observações sobre eles. Tem gente que prefere comprar aqueles probióticos no supermercado, então se for comprar no supermercado não se esqueça que tem que estar no rótulo escrito ali que contém é, probióticos vivos, né? E é, é claro, né? E existem também os probióticos caseiros que são os que eu recomendo, né? Entre os probióticos caseiros, é, eu sou meio suspeito para falar, mas eu, eu indico sempre o kefir como sendo o, o, o rei dos probióticos, vamos dizer, né? É, devido a suas excelentes propriedades, né? a grande quantidade de, de variedade de bactérias que possui e a facilidade também de você estar tá utilizando ele, né? então baixo custo, facilidade de, na, na fermentação, ali no, no manuseio é um dos mais simples para estar tá se utilizando em casa. Alucimar a France está falando aqui, tenho gastrite nervosa, gosto muito de café, quando bebo em excesso passo mal. É, então, Lucimar Franci, é interessante que você, você mesmo já está dando a resposta aí, né? Então, o negócio é você não beber o café em excesso. Então, se você tem é, gastrite nervosa, é, esse é um assunto que eu vou deixar para um, um próximo encontro ao vivo. Eu vou estar comentando aí é, algumas técnicas, né? algumas coisas que você pode utilizar no caso da, da gastrite nervosa, que é principalmente relacionada ao estresse e ansiedade. A Isabel Oliveira perguntou aqui onde acho, eu acho que ela quis dizer aloe vera, né? Isabel Oliveira, também isso aqui a gente vai comentar em é, outro vídeo, eu comentei semana passada alguma coisa, né? então você pode comprar pela internet, eu estou fazendo uma parceria aí com o pessoal é, da Forever, né? então é possível comprar no site, entra no, no meu blog, né? no adeusazia.com.br e pesquisa lá sobre a aloe vera, tem um artigo completo que eu explico ali como você consegue encontrar. A Maria Inês Zanardi está dizendo aqui, ó, tome todos os dias para aumentar a imunidade, é isso aí mesmo Mari, Maria Inês. Júlio César Graciano perguntou, eu uso às vezes o leite de cabra no kefir, é, sabe diferenciar? Não, você pode utilizar o leite de cabra, é, não tem problema. É, o que pode acontecer é, com o uso do, do kefir em outros tipos de leite, né? se você passar ele para o leite vegetal, ou para o leite de cabra, o que pode acontecer é mudar é, o perfil é, das bactérias, né? então se você utiliza o kefir no leite de vaca, é, você vai desenvolver um certo perfil de bactérias ali, então algumas vão se desenvolver mais, outras menos, de acordo com a necessidade de alimento que elas têm. Né? quando você passa, por exemplo, para o leite de coco, de repente você muda, então aquela que desenvolvia pouco no leite, de vaca, pode passar a se desenvolver mais no leite de coco. Né? Então, é, é esse balanço entre as bactérias que vai ser alterado. Mas é, não tem problema. O, o, você mudar do leite é, para o leite de cabra, é, o kefir ele vai conseguir fermentar sem problemas e vai continuar sendo um bom alimento. A Lucimar França está comentando aqui: sou muito ansiosa e não de uma noite. Então, é. Exatamente, Lucimar. Pessoal, é, hoje eu estou comentando aqui sobre os probióticos, mas existem, existem outras é, estratégias né? que, que são fundamentais. Aí pra, normalmente a pessoa que sofre de refluxo ela não tem apenas uma causa, né? então são às vezes várias causas associadas. Às vezes tem a parte emocional, às vezes tem a parte de deficiência de ação estômago, às vezes tem o problema do equilíbrio de bactérias. Então, é, para isso, eu tenho lá no, no, no Método deusazia, né que é no meu curso online. Eu tenho um método passo a passo em que eu vou explicando ali cada semana o, exatamente o que, que a pessoa tem que fazer, né, os passos que tem que tomar, quais estratégias você vai utilizar e qual a, a melhor sequência para utilizar essas estratégias. Né, porque nem sempre você vai combinar todas as estratégias ao mesmo tempo. Isso aí é importante para que você tenha resultados melhores e mais rápidos. Né, então. Se você quiser saber um tratamento completo, como é que faz, eu recomendo que você visite a, a página lá do meu curso completo, para que você veja lá se interessa para você. Então é o método.adeusazia.com.br. É, a Vera que está comentando aqui, é verdade que o leite desnatado faz menos mal que o integral? É, é exatamente o contrário, viu Vera Durig? Na verdade o leite desnatado ele é muito pior do que o, o leite integral, né? O alimento, quanto mais próximo do natural, ele é melhor. O leite, para sofrer esse processo, para ele ser desnatado, ele acaba sendo acrescentado alguns aditivos químicos e você é, aumenta a quantidade de carboidratos no leite. Né? Você retira a gordura e, e fica um leite aí com uma, uma carga maior de carboidratos. É, principalmente para quem sofre de, de refluxo, isso aí não, não tem benefício nenhum. Tá? Então, se você está tomando leite desnatado, não é uma boa opção. O ideal seria é, evitar o leite, mas se você gosta de leite, prefiro o leite integral. É, a Carmen Lúcia está perguntando qual a quantidade que temos que tomar. Então aí depende, né? É, você, qual tipo de probiótico você está falando. Né? Se você está falando, por exemplo, do kefir, eu recomendo aí uma dosagem, para começar, entre 100ml, entre 100 200 é, até um limite aí de 400ml por dia. É, você pode estar tá tomando, né? mas isso tem que ser é, aumentado aos poucos, tá? Então, se você não toma e vai começar a utilizar hoje, é ideal que você faça é, o, uso, o aumento gradativo da quantidade que você consome para evitar aí, dar um desarranjo intestinal, alguma coisa assim, é, devido à diferença aí, que o seu organismo pode sentir. Tá? O Thiago Guima está perguntando, olá, tomei a betaina aloe vera, não fiquei bom. Fiz endoscopia não tem úlcera, mas está difícil ficar bom porque a é minha nervosa. é nervosa. Tiago Guimarães, eu acho que, se você quiser, você pode mandar um e-mail para suporte.deusazia.com.br. A gente comenta aí é, alguma coisa mais específica. Como você está falando de outros assuntos, para a gente não te deixar sem resposta também, você pode me enviar por e-mail. A Maria Pinheiro está perguntando: eu quero kefir, como eu vou conseguir? Maria Pinheiro, então, na. <coughs> Eu vou, eu vou postar aqui nos comentários depois a página. Tá aqui. Então eu coloquei aqui o, nos comentários o, o link da página do KefirBR, né? Então é um nome comprido aqui, Kefir, jogo, Caspian, Si, Iogurte e Vile Probióticos Naturais. Por essa página você entra lá em contato, fala, manda mensagem, né? Ou, ou procura a Vanessa R lá ela faz o envio do, dos probióticos para todo o Brasil, você acerta com ela lá, acho que ela vai cobrar você a taxa do frete, aí vocês acertam com ela lá, mas é uma coisa que vale muito a pena, é, você providenciar aí esse probiótico para você estar tá fazendo em casa. Deixa eu ver aqui quem mais... É... A Tiago Dima está comentando aqui que voltou para o Plus, mas não está mais o Prazol, que não tem coragem. Já é um avanço, Tiago. A Lucimar França está obrigada. Aninha Alcântara, o que combate a H-Pylori? Então, nós estamos falando hoje aqui, Aninha, da, dos probióticos. Né? Então, o uso de probióticos é uma das medidas que vai ajudar a combater a H-Pylori. Existem outras medidas, mas aí eu deixo para comentar em outro dia. Se você quiser é, um protocolo completo, né, com todas as medidas aí que podem está é, te auxiliando, eu recomendo aí que você conheça então o, o curso completo, né? Que é o método da deusazia. Eu vou estar tá colocando aqui também o link para vocês. Quem quiser dar uma olhada. Deixa eu colocar aqui. Pronto, eu coloquei aqui nos comentários também o link, né? Então do, do método da Deusazia, quem quiser ver um, um, um método completo, né? com todas as estratégias, passo a passo, o que você faz na primeira semana, o que você faz na segunda semana, e são 28 dias, é explicado ali passo a passo tudo que você precisa fazer para eliminar as causas da, do refluxo e da gastrite, né? A Tiago está agradecendo aqui, eu que agradeço aí pela presença de vocês, por acompanhar o trabalho. A Mariana Leontina também quer o link. É... Mariana, eu mandei o link aqui nos comentários, qual o link você quer, é, se, se você não encontrou aqui, eu posso mandar de novo. A Nina Junqueira está dizendo aqui, aprendi muito com você. Obrigado, Nina, fico contente aqui com, em saber aí que as pessoas estão, estão aprendendo aí, né? estão gostando do meu trabalho. A Vera Durig, é quando você vai lançar seu livro sem ser online? Quero comprar. É, é um dos projetos, tá, Vera? Então, assim, tá corrido. O é, meu dia a dia aqui tá corrido. Então, eu tenho <coughs> feito várias coisas aqui. Eu tô tentando é, me dedicar a esse projeto do, do livro, né? É, vamos ver se vai dar certo isso daí. É, mas eu não, não consigo garantir data por enquanto. É, eu sei que a gente tem o curso online, né? É, o livro seria uma maneira de expandir para mais pessoas. Algumas pessoas, é, não sei, parece que tem receio aí do curso online, alguma coisa assim. No curso online, então, existe o e-book que você pode imprimir, tá? É, se a restrição é. a pessoa não, às vezes não gosta de ver no computador e tal. Então, no, no, no curso online, você tem acesso a um, um e-book, né? Você tem acesso às aulas em áudio e vídeo. Então, o e-book você pode imprimir. Você vai ter uma vai ser como se fosse uma apostila ali para você se você quiser encadernar depois e, e aí vão ter as aulas também em áudio e vídeo né e tem também os bônus que são para ajudar a eliminar praticamente todas as causas é, a ideia foi fazer um curso bem completo com todas as estratégias é, para ajudar você a eliminar é, o seu problema de forma garantida né além disso você é, participando do curso hoje você tem acesso aí ao, ao meu coach né é um auxílio para tirar suas dúvidas e para ir direcionando aí, é, para que você tenha resultados é, melhores, né, com dicas mais específicas para o seu caso. Né, que a gente sabe que não é, nunca é possível você dar um método para todos seguirem. Né, então sempre tem um ou outro tem alguma dificuldade, algum caso diferente. Então né, a pessoa entra em contato comigo por e-mail. Então eu estou sempre também respondendo aí essas pessoas, os alunos que têm essas dúvidas e tal e é, nesse intervalo aí eu vou tentando é, preparar o livro, vamos tentar o mais breve possível, tá? Mas por enquanto não posso prometer data. A Mariana Leontina está aqui, ó. Uma dica, consumam babosa. É, Exatamente, Mariana. Uma excelente dica. A Aninha Alcântara aqui, obrigado meu lindo. A Nina Junqueira está dizendo que verdade, babosa excelente. Pessoal, então é, se alguém tiver mais alguma dúvida, aproveita aí para escrever enquanto isso. Se não, é, eu vou ficando por aqui, né? Então hoje o assunto foi sobre probióticos, você aprendeu mais um pouquinho aqui é, sobre por que, que o uso de probióticos pode ajudar você é, na cura da sua gastrite, né? E consequentemente numa melhora é, na qualidade da sua digestão em geral. Se você tiver qualquer dúvida.. É, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, assim que possível, tá? Se você precisar entrar em contato direto comigo, então suporte.arrobaadeusazia.com.br né? Você pode estar enviando aí qualquer dúvida ou, ou comentário também direto para o meu e-mail. E, -mail. e é, se você quiser conhecer o curso completo, né? Então você visita aí tá? o link, eu já coloquei o método.adeusazia.com.br a Vera Doriga está perguntando, Iacute é probiótico? É probiótico sim, Vera. Tanto que você verifica lá que no, no rótulo do Iacute está escrito assim, contém lactobacilos vivos. Né? Então, essa é uma garantia de que o, o, o Iacute é um alimento que pode ser considerado como probiótico sim. Tá? Se não tiver essa observação dos assim, organismos vivos, é, não considerem aquele alimento como probiótico. Tá? Às vezes ele pode até ter sido fermentado, mas, às vezes, ele passa por um processo de pasteurização, para que não estrague o alimento e tal. Isso acaba matando todas as bactérias. Então, ele é um alimento que ele foi fermentado, mas ele não contém bactérias. Então, é só esse cuidado que tem que ter. Não comprar um iogurte qualquer lá, acha que está tomando um probiótico. E, na verdade, ele, ele foi fermentado, mas ele já não tem mais nenhuma bactéria viva. Na farmácia tem probiótico? Tem sim, Nina Juqueira. Tem diversos tipos de probióticos na farmácia o farmacêutico pode estar indicando melhor aí ou, ou o médico nutricionista também pode estar indicando para você aí o, o um probiótico mais específico tá ok pessoal eu vou colocar também o link do artigo aqui do sobre probióticos então deixa eu colocar aqui Então tá aí, é, coloquei aí também o link do, do artigo sobre o, os probióticos, né? Então o artigo é, completo aí sobre o assunto. Tem mais algumas informações, para quem tiver dúvida, quiser dar uma olhadinha também, pode é, aproveitar. Tá? Então eu vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso é, encontro ao vivo. É, não se esqueça que. Eu estou aqui para ajudar você a eliminar a gastrite e o refluxo de forma 100% natural. Então, se você tiver qualquer dúvida né, sobre estratégias, tals, pode estar tá enviando o e-mail para mim. Acompanhe aí sempre na minha página. Também tem a, o meu canal do YouTube, né? então Adeus Azia Tegon Junior. Lá tem bastante vídeos explicativos em que eu dou várias dicas. Se você ainda não acompanhou lá os vídeos do meu canal, dá uma olhadinha tem bastante coisa interessante por lá ok então eu fico por aqui e adeus Azia